Quando se esta novela de Bruno Carvalho, eu, eu fiz questão de não ver televisão, porque sempre que se passava sequer por aqueles canais, o único tema de conversa era o Bruno Carvalho, era o Sporting. Portanto, eu acho que isso um, mostra perfeitamente, foi um, é, e todo, todo, todos os casos que são um bocadinho mais... Uh, que podem causar mais uh, na, impacto na opinião pública, se reparares, é sempre aquele tema que é explorado, até não não, não, não, não, não haver mais ponto porque se lhe pega. E, e é triste, eu acho isso muito, muito, muito triste. Uh, e daí é que eu acho que eles, mais aí, ainda estão a perder mais público jovem que podiam estar a ser educados e, e de forma, com, com informação credível, e eles preferem informação não credível a situações deste género, a, a jornalismo deste género. Eu própria já tenho esse sentimento, portanto, imagino uh, os mais novos que, que têm já aquela aptidão que nós já sabemos uh, e que de ter de ter estado a falar e, portanto, para mim acho que o jornalismo, infelizmente, está a decair quando deveria estar uh, a renovar-se de novo, para este novo mundo, novo mundo novo. novo, mundo novo? Não. <risos> este novo mundo fantástico do, do, do digital, em que eles podiam pegar na credibilidade que têm, transportarem-se para o digital, exatamente para providenciar informação credível às novas camadas, às camadas mais novas.